Na aula anterior, nós tivemos apontando alguns casos, né, algumas coisas. Tem muita dor na coluna, tem muita insatisfação, quem tem fibromialgia. Insatisfação com o quê? Insatisfação geral. Eu não concordo com nada, pessoa muito do contra, muito negativa. Somatiza, o corpo todo se repele. Ó, Uma coisa, a dor é um sinal que não tem coisa que não está legal. O que é a dor, nesse meu modo de entender? A dor é um aviso, a dor é um alerta, a dor é uma sirene, sabe? Para que serve uma sirene? Para avisar que tem algo de errado. Sirene é ruim? Não, sirene é bom. Por quê? Porque ela tá avisando. Quer dizer que dor é bom? Desculpa falar, mas a dor é bom. Por quê? Porque ela tá avisando que você está indo no caminho errado.